Thank you. Olá pessoal, meu nome é Caroline Lima E eu sou o Guilherme Marra Nós somos gestores do programa Meu Primeiro Negócio O programa Meu Primeiro Negócio é uma iniciativa do governo do estado Em parceria com a Junior Achievement Que busca levar o empreendedorismo para os jovens das escolas estaduais Isso mesmo, e aí ano passado foi a primeira edição do projeto Voltado para 120 escolas estaduais E aí esse ano foram 800 escolas inscritas no programa E foram selecionadas 400 escolas E a escola sua foi selecionada para o programa Meus parabéns, gente em cada escola vai ter um professor coordenador. Esse professor vai ser responsável pelo projeto. Isso, e aí serão 12 encontros nesse programa, né? E cada encontro vão ser 3 horas e meia de duração. E é importante vocês entenderem que esse projeto dentro da sua escola vai ter um dia e horário específico, né? Então, como vai ter esse professor que vai coordenar o um projeto? Se você tem interesse em participar, procure esse professor que vai ser o coordenador do projeto, procure o diretor da sua escola, porque agora vai ser o um momento de seleção dos alunos. E vão ser 30 alunos, né, Guilherme? Exatamente. Exatamente. Esses 30 alunos vão ser selecionados pela escola e a gente tem que lembrar que esse programa, galera, foge totalmente da sala de aula, daquela coisa de sentar na cadeira e ficar uhum. assistindo. Nesse programa, o meu primeiro negócio, vocês vão pôr a mão na massa mesmo. É, isso mesmo. Então, esquece aquela ideia de sala de aula, vocês às vezes ficam, nossa, mais uma aula que eu vou participar. Não é isso. Vai ser totalmente diferente, vocês vão ser participantes ativos nesse processo, né? As decisões de vocês dentro dessa, desse programa vão ser fundamentais. Exatamente. Bom, nesse programa vocês vão abrir uma mini empresa Então vocês vão ter que pensar num produto E vocês vão ter que fazer esse isso. produto durante essas semanas Vocês vão comprar matéria-prima, fabricar um produto, vender, pensar estratégias de marketing Fazer controle financeiro, enfim, tudo relacionado e tudo que uma empresa tem que fazer de verdade Isso, e o mais legal desse programa é que ele envolve teoria e prática Então assim, é muito interessante que nas nos primeiros encontros vocês vão ter algumas coisas mais conceituais Que às vezes vocês podem pensar, ah, mas é chato, mas não gente, isso é fundamental para que vocês consigam fazer a prática muito bem feita. Essa mini empresa ela também vai envolver uma eleição da diretoria. Então vai ter um presidente, vai ter um diretor de marketing, um diretor de recursos humanos, um diretor de produção, um diretor de finanças. E isso é muito legal, assim. vocês vão ter novas experiências na vida de vocês. Exatamente. É. Como a Carol tá falando, vocês podem ver que nesse programa vocês vão simular uma empresa em todos os seus aspectos. Vocês vão pagar aluguel, vão pagar impostos, vão receber salários simbólicos também. Então, o objetivo desse programa, num todo, é fazer com que vocês aprendam sobre como funciona, como gerir uma empresa já na escola. E aí, gente, depois desse projeto, vocês vão ser novas pessoas, porque vai ter... essa bagagem ela vai trazer muitos conhecimentos para vocês. Vocês vão desenvolver novas habilidades. Tem muito... Muitos alunos que já fizeram, né? O meu primeiro negócio, que às vezes eles eram mais tímidos e com o programa eles descobriram que tem um dom de falar. Então vocês vão trabalhar muita coisa com argumentação de vendas, como lidar com outro que é tão diferente de mim, mas às vezes a ideia dele mais a minha tem tudo para dar certo. Então vocês vão desenvolver novas habilidades, né? E essas coisas ajudam no mercado de trabalho. Vocês vão lá para uma entrevista de emprego, vocês vão se sentir mais preparados, né? Com certeza, pessoal. Se vocês estiverem interessados, procure o professor responsável na sua escola. E participe dessa iniciativa. Isso mesmo, vocês vão adorar.